Yeah. Visão além do ouvido, ó. Oh. Yeah. cada rap pesado, eu dou um trago desse gole. Várias noites mal dormida pra valer a pena o eu corre. Eu vendo beat lá no estúdio, matutando no caderno. Os anjos me querem no céu, sabendo se eu tiver voz, um salve pra rapaziada Que não consegue ter tudo, mas consegue ter uns nada Sem desmerecer ninguém, Vocês não sabem o que eu vivi Fazer o que eu faço é fácil, foda é se manter aqui Sem querer ser mais do que ninguém Mas eu vim aqui pra fazer o meu melhor eu não sei pra você porque pra mim tá difícil Uns quer cantar rap mas não quer ter compromisso Cada um tem sua missão a ser concretizada meta é fazer canção, deixar minha vida eternizada Sem fazer ninguém de escada, eles copiam o que eu expus Vai segue pela sombra enquanto eu sigo até a luz Ganja Gang é o coletivo Rimas e ideias com objetivo Sarcasmo é nossa arma contra o racismo Não é o que eu faço, é o que precisa. Do rap, mercado de informação Conhecimento é fonte de inspiração Sabedoria pra seguir no mundo cão Só que depois... sou posição, um bando de cuzão Faço uma alquimia, meu caderno é um caldeirão é bruxaria com nossa composição Até o inferno esfia quando nós tá em ação Ganja gang, é a união Então foca no tema, já tá tudo no esquema As linhas nesse beat, garanto que é problema Só maluco, doido, roubando a cena Mente a citar a luta contra o sistema O <risos> DMC Firebomb é Studio, JT no beat. <risos> hey. Poucos ganharam na sorte. Muito azar estão perdidos. Loucos sem medo da morte. Pensaram estar mais vivos, pagar de nobre de empresário. suave bolso tá cheio, tô mais pra pobre itinerário. De estômago vazio, sem ângulo. Tô caçando as cotas, tipo triângulo V. Procurando as notas, na mesma rota. Sem fugir do bota. Chegando ao topo, perdendo roubando Tem troco, muda uns dois nessa brisa louco Separa, nota, a vida é um sopro Contra a corrente, nada, mergulho na maratona. Rebel corre da quebrada, multiplica, soma Correndo cem metros, azul, finalizo sem tropeço Luz no fundo do túnel, como se fosse o começo Como se fosse o começo <risos> <risos>